Olá, meu nome é Kelvin Giancotti eu sou um dos idealizadores do blog Fábrica do Amor. Antes de você assistir esse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente, dê seu like e ative o sininho para você receber os novos vídeos do nosso canal. Se existe uma coisa que deixa uma mulher louca querendo ter um derrame, um infarto fulminante, é sair com o cara e puf, ele sumir. E ele sumiu? Quatro passos para você resolver. Se você está passando por isso, eu tenho certeza que esse é o vídeo que você estava precisando assistir. Então fique até o final, vai valer a pena, você vai ver que depois dessas dicas, tudo vai mudar. Primeiro passo, não corra atrás. Não adianta você ficar criando expectativas dele vir atrás de você. Se valorize, mentalize, respire fundo, pense que não só existe um homem na face da terra e não só existe ele que tem interesse por você, é você que tem interesse por ele. Então não corra atrás, ok? Esqueça, vá viver a sua vida mentalize mais o seu eu viva mais pra você se ame mais tem tanta coisa que a gente tem pra se ocupar porque quando a gente está gostando de alguém a gente realmente fica focado nesse alguém a gente passa o dia pensando naquele amor que a gente quer naquele cara que que o beijo foi maravilhoso que foi tudo que rolou tudo perfeitamente e do nada esse cara some assim sem mais nem menos, sem dar satisfação. Isso acontece muito e vai continuar acontecendo. Só que você não pode ser uma dessas bilhões de mulheres que cometem o erro sem pôr em prática essas quatro dicas. Exemplos para você se cuidar. Saúde, estudos, vida social com amigos. Tem tanta coisa, tanta coisa. Não vale a pena você focar numa coisa só, que é ele. Espere ele vir até você Só que uma coisa eu vou falar pra você Essa dica não tem tempo suficiente Não tem um tempo determinado, entendeu? Aí ah, espere três horinhas que ele vai vir Ah, uma semana não existe Pode demorar um ano, cinco anos Se for um cara que você acha que vale a pena você esperar Não tem tempo Então você tem que ter paciência pra isso acontecer Então assim, não crie expectativa sobre isso Na verdade é mais fácil você criar gato Do que expectativa, né meu amor? Um Segredo aí, você tem que deixar de alguma forma por rede social é por amigos. Você tem que fazer uma maneira de que ele veja que você tá legal, que você tá bem, que você tá por cima, que você tá vivendo, né? Poste coisa que não tá sofrendo, porque quando a mulher tá sofrendo por alguém, que é aquele alguém, parece que tá nítido na testa, os feeds, né? Dos stories. Então você tem que tomar cuidado, mostre sempre que você tá por cima, que você tá com amigas nem que você finja né tudo uma armação do acaso depois que ele viu que você tá na melhor que você não tá nem aí pra ele que você não correu atrás foi interessante pra ele então o que, que vai acontecer a quarta dica é a hora que ele fazer a ligação ou ele vier pra você é a hora de vocês terem aquela conversa aberta joga o orgulho de lado e vai pra cima, seja sincera, demonstre realmente o que aconteceu durante esse tempo que vocês ficaram longe, que ele sumiu e não pergunte, não questione e não cobre nada. Tenha uma conversa leve, seja envolvente, seja sedutora, use todas as suas ferramentas da sedução na cartada final. E pra concluir, você tem que se amar mais, se valorizar mais, te colocar sempre em primeiro lugar em qualquer aspecto da sua vida. Então, antes dele, seja você sempre. Você, sempre mulher, vai estar em primeiro lugar na sua vida. E o resto vem consequentemente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, de dar seu like, de ativar o sininho para você receber as notificações, de comentar aqui embaixo. Seu comentário é muito importante para a gente. Você não tem ideia de como você é importante para nós.